A bovinocultura de corte é uma das áreas mais lucrativas e bem estabelecidas no Brasil. Neste ano, a projeção é de que o rebanho ultrapasse as 238 milhões de cabeças e a produção de carne chegue à marca de 10 milhões de toneladas. Vamos conhecer algumas raças que têm tido bom desempenho. O cenepol é uma raça relativamente nova no Brasil, mas vem atraindo a atenção de muitos criadores, principalmente pelo bom desempenho no gado de corte. Rústicos, bem adaptados ao calor graças ao pelo vermelho, dóceis e com grande aptidão materna, além de uma carne macia, com textura e ganho de peso precoce. O cenepol é a aposta do Luiz que cria animais puros de origem em Minas e Goiás. Ele destaca o bom desempenho no cruzamento industrial a pasto e a boa conversão alimentar, come menos e ganha mais peso. Um touro como este, de 20 meses, chega aos 450 quilos. Um animal que se adapta bem a, a, a qualquer tipo de de criação, um sistema intensivo, um sistema é, extensivo né, a pasto e, e hoje o Senepol a gente tem tido um feedback muito bom por conta de ter se inserido nos mercados de carne de qualidade. Os zebuínos também tem grande destaque. O Guzerá, por exemplo, tem esses chifres grandes que atraem a curiosidade. Pela rusticidade, foi muito usado para transporte no café e chegou a ser uma das principais raças do país. Também se destaca pela aptidão materna. Já o Nelore responde por 80% do rebanho nacional. O Evandro cria 4 mil touros para genética em Formosa, Goiás. Um touro de 2 anos e meio atinge os 600 quilos. E o cruzamento com angus resulta em alto potencial da carne. A, a carne do Nelore hoje já tem modificado, melhorado muito através da, da, da, da avaliação genética dos animais. E hoje o que a gente está introduzindo no Nelore é o chamado marmoreio da carne. Criar a zebuína hoje é um bom negócio? É um bom negócio. Como todo negócio tem o risco, mas que é um bom negócio desde que seja você se esteja preparado para isso. Não seja um amador, é um bom negócio. O Braford é outra raça que surgiu de uma necessidade da pecuária de corte brasileira, voltada para a qualidade da carne, mas adaptada ao clima tropical e com precocidade. Precoce na reprodução, com fêmeas maduras entre 14 e 18 meses e também na terminação. A raça tem novilhos prontos para o abate entre 18 e 24 meses.